If I go and go. If I pay when... Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Wolves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Wolves Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte: fique comigo, assista essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou trazer para você mais uma ferramenta gratuita, tá? Ao qual essa ferramenta vai fazer parte também da nossa playlist que eu vou deixar para você aqui no card, que okay? Essa playlist para você tá acessando, para não perder nenhuma ferramenta gratuita que eu entrego aqui em cima, tá? Então, galera, nessa Ferramenta você vai poder criar aí, cara, títulos incríveis, tá? São redes poderosas para você estar tá aplicando em seus negócios na internet. Beleza? Então, bora para o nosso conteúdo aqui, que é a parte que eu gosto de poder agregar para você. Mas antes, se você já gostou da ideia dessa aqui embaixo, aqui já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário. Não esquece de poder ativar o sininho para você ser, ser, ser sempre notificado quando entregar um vídeo para você aqui no canal, tá? Então, poder te notificar aqui certinho. Beleza? Então, bora para o nosso conteúdo, conteúdo que é a parte que eu gosto de poder agregar para você. Bora. Então que é o seguinte, tá? Que o processo que é bem simples, ok? Você vai vir aqui no Google, você vai digitar que título generator E okay, não te preocupe tá? Eu vou deixar o um link para você da ferramenta aqui embaixo do vídeo, tá? fica aqui embaixo que acessa, aqui no, aqui no primeiro link aqui embaixo, certo? Então você vai vir aqui, ó. Você vai pegar no primeiro link, certo? Você vai colocar, eu tenho aqui, ó. Redline generator Clica aqui em cima, certo? Você já vai acessar a ferramenta, bem simples de mesmo, tá? É, ele vai aparecer para você todo em inglês, tá? Vai aparecer é, alguns anúncios aqui, mas você pode estar tá, clicando aqui, ó, com o botão aqui esquerdo do mouse, né? Traduzir para o português, clica. Pronto, já foi traduzido para o português, certo? E aqui ó, você pode já ver títulos incríveis, tá bom? Gera, é, gerador de títulos. parece para você aqui alguma mensagem. Vai aparecer aqui, tá? ó? É, títulos incríveis, tá? Gerador de títulos. Então crie esses títulos, então você vai poder criar. Cara, setecentas aí redline, né? Você vai poder, poxa, fazer o que você quiser de forma totalmente gratuita. Você não vai pagar nada por isso, certo? Então você vai vir aqui, ó, na, você vai buscar aqui na palavra-chave. Você vai colocar uma palavra-chave, na verdade, tá? Você vou colocar uma palavra-chave aqui. Vamos colocar aqui marketing digital, aqui, por exemplo, tá ó? Coloca aqui marketing digital, já tinha digitado, vou, é, deixar aqui esse nome aqui. Mas você pode colocar qualquer nome, tá? De acordo com o teu produto, com o teu serviço, qualquer nome, tá? Você clicar e dá um enter, certo? E vai carregar para você aqui. Ó, você pode rolar aqui embaixo, tá bom? Aqui já fala que o marketing digital 700 red lines, tá bom? Títulos, títulos para você, certo? Você vai rolar aqui embaixo, rola aqui embaixo. Ó, tá todo aqui em, em inglês, mas você pode, né? Tá colocando aqui, traduzindo para por português. Esses anúncios aqui, galera, que aparecem, cara, você pode estar tá fechando, tá? Porque toda a ferramenta aqui é grátis. Ela aparece, tá? Esses anúncios aqui, mas você pode estar tá fechando todas essas abas. Fecha tudo aqui, fecha, fecha, tá? Pode ser aqui. Isso aqui é normal tá bom então vamos pegar aqui a parte mais principal você vai clicar no botão esquerdo aqui novamente tá traduzir para o português beleza ó traduzido tá bom então você pode ver aqui tá ó tem várias headlines prontas para você estar tá acessando tá várias lines exclusivas para você estar tá aplicando em teus negócios tá bom olha só é, olha só tá você pode já ver certo muita muita mesmo rede line para você estar tá aplicando tá, tá testando ok muitos projetos tá bom para quem quer fazer copies pessoas vivas aí cara essa, essa ferramenta vai te dar muitos muitas visões muitas é, possibilidades para você estar tá, né, trabalhando olha só muitas headlines mesmo muitas muitas muitas tá são 700 red lines para você estar tá aplicando nos seus negócios tá bom então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Tá? Se você já gostou desse aqui embaixo aqui, deixa seu comentário, tá bom? Olha só. Olha só, muita headline, né? Super é, interessante para você tá aplicando. Cara, sensacional demais essas headline. Olha só, já vou aqui. Você vai poder rolar até o finalzinho, você pode ver aqui na página 2 aqui, ó, aqui embaixo aqui, é página 2 também, tá? Na página 2 você vai dar, dando continuidade para você tá lendo aqui a tua headline, tá tudo em português. Tudo bem alinhado, tudo bem certinho, tá? Bem mesmo, bem profissional, você pode estar testando, tá em prova do teu negócios na internet, tá bom galera? Se você gostou, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário, vai ser muito importante para ajudar aqui o canal também e o feedback, né, dos meus vídeos para vocês, beleza? Então galera, um forte abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.